O livro de hoje é It, a Coisa, escrito por Stephen King no ano de 1986. King é considerado um dos maiores autores no gênero literário de terror. It, apesar de ter 1.102 páginas, contém uma leitura muito fluida e faz um entendimento a todos. O livro conta a história de sete amigos que vivem na pacata cidade de Derry, no estado do Maine. Os jovens viverão grandes emoções no verão de 1958. Conhecerão A Coisa, uma força maligna que tem um grande apetite por crianças inocentes e deixará um rastro de pavor e medo na pequena cidade. Se você está buscando um livro de terror com muito suspenso, com uma história muito detalhada, It A Coisa é o ideal para você. Este livro está disponível para empréstimo na Biblioteca do Clube Militar.